Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui numa lenda nova, uma casa bem sinistra O que foi me passado dessa casa aqui é que ela é muito assombrada Diz que morava uma família aqui nessa casa aqui E eles moraram durante 5 meses nessa casa Eles trabalhavam no sítio e deixaram até o serviço para trás Não quiseram nem saber do local mais Então eu vim de dia aqui pra ver como que é essa casa Tá ventando bastante, parece que vai até chover E vou mostrar detalhes para vocês para depois a gente estar vindo de noite Beleza? Então já deixa like Se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo Bom pessoal, ó, essa é a casa Pelo que eu tô vendo aqui Parece que tem uma mesa aqui, ó Não sei se é um banco Caraca, mano, olha isso aqui Abaixo do pé de árvore Tem mais uns pés de árvore pra lá Aqui, isso aqui é tudo pé de jabuticaba, pessoal Ó, tem um tanque ali Tem esse cômodo aí Que a gente já, é. vamos ver o que que é O sol tá ventando muito, cara E a casa pessoal cara ó vai chover pessoal e eu tive que andar uns 500 metros para poder chegar nessa casa o carro não, não chega até aqui e eu acabei esquecendo minha lanterna lá no carro e agora ferrou eu vou ver se eu consigo lumiar pelo celular hein, pessoal Uma varanda. Opa. Licença. Abelha tem. Pessoal, não vou nem entrar um bagulho de abelha. Não sei de onde que é. Ó, ó, ó o tanto de abelha aí, ó. Eita. Maraca, mano. Licença. uma cama, pessoal? muito tanto de lixo, Caraca, tenho certeza que tem cobra aqui. Estranho, cara, Parece essas camas. Cara, olha que esquisito. A porta pega na, na. No vaso. Pessoal, tô todo arrepiado, cara. Cara do céu, que sinistro. Olha aqui. Pessoal, que casa sinistra, cara Nunca vi uma casa assim, cara Olha ali Nunca vi uma casa assim, cara Parece que foi feito cama de tijolo na casa mesmo. Eu, sei, eu já vim em... no hotel, no hotel. Agora aqui assim em casa, cara. Mas é muito estranho. Ó. Será que isso aqui era formato de uma cama mesmo? Mas seria três quartos, então, pessoal. Seria esse quarto aqui? Não, dois. É três quartos. Seria esse quarto aqui, uma cama como se fosse uma cama de casal, né? esse outro aqui também como se fosse uma cama de casal e esse aqui ó como se fosse uma cama de solteiro cara tá muito estranho tem coisas para lá Cara, quanto lixo. Essa aqui é uma Bíblia, hein? Uma Bíblia, pessoal. Cara, nunca vi Bíblia que tinha desenho. Será que é Bíblia mesmo? O que tá falando? Pequeno. Pequeno esquenta Bíblia. Tá Parece que é veneno. pessoal bem sinistra essa casa aqui cara você é louco parece que tem camas ó aqui como se fosse uma sala provavelmente devia ser né aqui a cozinha como se fosse a cozinha aqui seria a sala ali um quarto outro quarto e o um banheiro só que tem uma cama aqui na sala cara o clima aqui é pesado cara tem assim. Mais uma volta aí pessoal galera, ó, a casa é bem sinistra o problema de vir nessa casa aqui, cara, é que tem que caminhar muito, muito, muito, muito aí tô aqui cara, tem umas rochas ali nervosas, ó Galera, vou sair fora daqui que vai chover e eu tenho que andar no meio do sol, eu tenho que subir esse morro aqui, ó então eu vou partir nessa, vou ver pra mim que tá voltando aqui de noite, Não esquece de deixar aquele like aí, tamo junto, é nóis, falou, fui!